Oi, Sistema Agroflorestal e a participação dos jovens. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal e já vai o convite daqui mesmo. Dá uma olhadinha no, no descritivo, um grupo do WhatsApp, se tiver afins, entra lá, a gente tem trocado umas ideias a respeito de um monte de coisa que a gente vê aqui no canal. Né? Convite feito. Vamos dar voz e lugar para os jovens que participaram dessa implantação da agrofloresta poder dar o seu recado. E a conversa é muito boa. O pessoal acabou chegando, um deles acabou chegando mais tarde, se arrependeu, né? mas já está já vendo outras possibilidades do campo, querem ficar no campo e começam a perceber a, a diferença do trato do campo do convencional para o orgânico, para o agroflorestal. Vamos deixar o Davi e o William falar um pouco. Davi, você não tinha visto esse tipo de, de trabalho por aqui, Não, né? aqui... É Como bem. é que você está encarando isso? O que você que achou da história? O que você que achou desse monte de gente que está invadindo seu terreno? Ah, não, é legal, né? Bastante gente, <risos> cuida essa gente diferente, dar uma risada, Sim. aprender mais mas aqui era bem mais diferente né, o povo aqui usa bastante agrotóxico, mexe com bastante outros tipos de maquinário também, aqui é tudo mais na mão, mais manual, mais gostoso de mexer com a terra, eu gostei bastante do, do pessoal vindo. é um povo bem diversificado, cada um de um canto, todos bonzinhos, dá risada, conversa, tem com o povo. Tá, e, e é uma ideia muito diferente do que está acostumado, né? Os nossos pais, avós e tudo mais, eles acabaram tendo que tirar a floresta daqui para poder produzir alimento. E agora a ideia é voltar com um pouquinho de floresta num, num pedacinho do terreno, pelo menos. Como é que você encara isso, Davi? O que, que você ah, acha disso? é gostoso, né? Um pouquinho de floresta e a gente ficar dentro. Com... Aprender a conviver junto, né? Não precisa um tirar o outro. Nem a floresta tirar nós, nem nós tirar ela. Aprender a conviver um com o outro. Nós precisando dela, é precisando de nós. Tá, mas além das árvores aí, o que mais que tem implantado? Você participou de todo o processo, né? Tem, tem o que, que é grandua. feito em cada canteiro? Ah, você vem com uma lei fazendo os berços, fofiando a terra. Vem com... a gente planta os feijão-gandua. Fecha com uns pedaços de toco, para não deixar a água escorrer. Vem com o de cano e nesses primeiros canteiro aqui vamos ficar com o corte da banana ao meio e planta, colocamos ela de, de bruxo, sei assim, lá, para os micro-organismos Então aí depois só vem com o bagaço de cano. Tudo isso só para gerar os micro-organismos. Aí a função dos micro-organismos qual vai ser? Ah, ajudar a própria planta a crescer, a fortificar a terra. Ah, isso vai ser o próprio que a gente compra mesmo, né, que... Além de a gente comprar um esterco de galinha, a gente mesmo está produzindo com as próprias coisas que a gente tem aqui. Sim, aí se quiser também posso colocar esterco de, de vaca, pode, de galinha pode, e tudo porque mais. porque é tudo natural. Aliás, lá embaixo eu estou até vendo uma galinha correndo, daqui a pouco ela está ajudando a, a ciscar as coisas aqui também. É, aí não pode comer, né? É, tem que ficar de olho, né? Isso aí. Mas aí vai falando para a galinha também o que ela pode o que ela não pode, ela vai aprendendo. Vai entendendo. Né? Vai entendendo aos poucos. Tá, e gostaria de, de dizer alguma coisa pro pessoal, teus vizinhos, por exemplo, teus colegas, você indicaria fazer isso indicaria, num pedacinho do, do terreno? Você vê sim. vantagem no, no trabalho? Porque eu não tiro tempo de ninguém, é um pouquinho de tempo que a gente tira, e é um negócio que vai ser para a vida inteira, não ajuda a gente agora, mas ajuda para frente. Ajuda os filhos, os netos, a... e vai passando de geração em geração, né? É, como tudo no começo dá um pouquinho de trabalho né, não, abrir não a terra, fazer as coisas tudo, mas depois é sossegado é né, sossegado, agora é a hora mais gratificante, já vai acabando, a gente vai chegando ao final, fica mais gostoso ainda, sim, ver que é o aspecto de tudo pronto, fica bom, legal, e aí teu amigo aqui, o William, chegou, curioso para saber o que, que o povo estava fazendo. William, o que você acha disso? Você estava tá me contando que você trabalha numa uma outra propriedade também. né? Que vocês iniciaram um, um processo aí de plantio orgânico. E que você ajudou também o um Edgar da Ematera a fechar as nascentes. É. Conta um pouco para gente, como é que é esse trabalho? <risos> o rapaz vai que apagar. <risos> vai ter que dar um play. <risos> Boa tarde, meu nome é William. Então eu estou aqui acompanhando aqui o meu amigo Davi aqui. Então, que eu estava falando para você aqui, é, o serviço meu que eu fiz lá para a turma é diferente desde aqui. Ó. Eu vi que ele é bem chique, não é, Davi? É diferente do nosso serviço, que é o esterco, não né, é, Davi? que eu fiz lá para o outro rapaz, tá? na área dele lá, é com, com adubo, né? É outro tipo de serviço, o esterco de galinha. Já ah. é outro esquema, né Davi? Adubo comprado, é. né? é? Sim. E que eu vim aqui hoje conversar com meu amigo Davi aqui, eu, eu vi o serviço dele gostei, que é outro... Outra técnica, desde... Outro jeito de, é, de fazer as é, coisas. É, outro jeito. Como estava falando para assim, você, eu, eu, eu, eu, eu trabalho lá para o Catiúcio, até está ajudando o pai dele aqui, o Luiz. É um dos participantes É, ele está é, participando de um eles aqui. Nós fizemos lá uma área de, acho que não sei se é de 1.500 ou mil muda de amora. Uhum. E lá foi orgânico também. Lá Sim. foi só né, a terra plantada assim com esterco de... de, foi de resto de silo, de esterco, né, Davi? É isso que eu tenho que falar. <risos> Tá, mas você ajudou também no, no trabalho de, de cercar as minas e proteger as minas? Ah, ajudei também. O que, que você acha desse processo? Porque o pessoal resiste um pouco também a cercar as minas, né? Qual que é a importância de, de preservar a mata da mina, de cercar a mina? Ah, rapaz, eu gostei de lá, viu? Que lá foi interessante também, que lá é uma parte largada, né? Que entrava criação... É, gado, as minas lá Aí eu falo, ajudando, fechando Plantando as árvores Não, Davi a, a nascente, né? Ajudar lá, né? Pra aumentar as águas que o povo daqui do, do trevo Aqui do trevo capote, aqui o Santa Bárbara né? Que é. E depende da água daqui das nascentes do, De cima aqui, aqui. Se... É todo sustentado pelo, pelas nascentes Agora, imagina você ver Se todo mundo cortar a árvore lá Aí seca as águas tudo lá E como é que o povo do trevo vai, né? Abastecendo Sim. com a água Não tem como foi um serviço bom também que o judei o Edgar fazer lá. Tá, e fizeram muitas minas? Fizemos. Aqui no Vale dos Neves, que tem, acho que é uma, duas, três, três nascentes. Três nascentes. Cinco mesmo, viu? Sim. Já tá formando lá, eu fui lá ver esse dia lá. Tá ficando jóia. As árvores cada vez vão aumentando mais. Sim. Até que essa chuva arada agora, melhora muito mais, né, Davi? Aí as árvores vão crescendo mais. Gostei de ver o serviço lá também. E aqui, gostou de ver o serviço também? Você então, está aqui... chegando no finalzinho já, né? Mas não é, rapaz. É que o serviço nem fizemos. É diferente daqui, né? Sim. É, aqui já foi o outro processo de serviço. Aqui foi um... né, André? Serviço legal. Serviço legal também. O negócio gostosinho. falou da resistência do, do pessoal para fechar as minas. Aqui nem não tivemos esse problema não. Um o povo é. que foi bem sossegado, porque na época que fizeram, era, tava fizeram época bem seco. Então o povo aceitou bem, sim. sim. Então ficou bem legal esse aspecto. Matos, assim, aí pô, pensou, é bom... É em 2014 né? quase que secou tudo aqui a aí, água, tava né? Estava em todo lugar, né? Tava, tava seco tava. em todo lugar. É. Aí eles fizemos esse projeto e hoje vai... Hoje pode até não ajudar nós, mas... mas por uma árvore, por exemplo, não vai ser para nós hoje, mas pode ser para meu filho. Sim, problema, vai garantir sim. a água dele, uma água boa. Sim. Então a tua ideia é, é ficar na roça, ter filho e... E, não, e morar perto roça, da roça? Ou... Eu não quero ficar só na roça. Sim. Eu quero ter o conhecimento, quero ter meu refúgio, uma casa na roça para descansar da cidade, entendeu? É, tá certo. Eu quero ter uma casa para Você estar tá lá na cidade, você tem seu serviço, tem que a correria. Chega no final de semana, você descansa na roça, faz um churrasco, faz ver as matas, vai lá, você tira um pé de fruta. Faz o que você gosta. Sim. Pra, a roça descansa. Agora, se não plantar, não vai colher nunca, né? Ah, não. Se não é. plantar, só vai dar o um que passou. Né? Quem planta, tem. Quem não planta, não colhe, né? É. é, é verdade, Bom, mano. e aqui tem um monte de, de muda de árvore plantada, né? Um monte de... Não é a árvore que eu queria falar, um monte de, de fruteira plantada é, aqui. né? Árvores nativas? Né? Sim. Eu só não guardo os nomes, mas. <risos> São nomes muito difíceis, mas. Sim. Tem não, bastante árvores. Não. não, mas com o tempo, né? Tem etiquetinha, ah, vai passando é verdade, e vai vendo, né? Lá o Goldigar fez lá em cima, lá na nascente lá. Lá foi bastante também de árvore nativa. É bastante fruta, entendeu? Manga, essas coisas servem até para os passarinhos também, né? Sim, é, sim. Né, Davi? É. vai com uma pessoa também que tá trabalhando lá na rua. Tá lá deu uma comida agora, vai lá, bebe uma água, chupa a manga, ou oh. laranja, não, né, Davi? Não, fala a verdade, é, é bacana, né? É, é chique é, é o negócio, é chico. né? É bom, é. é. é. Você, poder, não é? Você tem, né, saber que ele veio testa saber que eles pode ser colhido, é seu mesmo, Sim. é gostoso, saber que não tem nada de erotosa, é saiu é no meio do mato mesmo, é legal. E aí, vocês então. acham que os amigos de vocês deviam vir aqui para conhecer um pouco a história? Ah, igual o Luiz, pai dele falou para mim, é verdade mesmo, que... E eu tinha falado de mim antes já né, também, entendeu? Só que eu não vim, que eu tava com o serviço trabalhando, o que eu falei. Sim. Assim. Aí eu não vim participar, mas igual ele falou, o povo do bairro tem que participar mais, agora a turma mais nova da idade nossa, o Davi, o Dodinha, o Nata, a turminha aí, o Vinícius, a turminha, né? tem que vir para nós, né? Pra nós né, aprender né, também as coisas diferentes. Sim, né? sim. É, que, é o... de repente, pode até ser um, um, um outro trabalho que vocês podem ter, né? Mas não é só acontece, é quando nós somos mais novos, igual nem... Até que, é que eu sinto o junto com o meu pai, tem um caturma aqui no Sudinho, que é os mais velhos, é o tipo serviço deles é, é outro tipo, né? Sim, Já é o serviço sim. mais embraçal meio firme, né? enxada, inchada, um passa Não, isso vai também na, na lavoura, também, né, Davi? É. Vai sim. também na lavoura, mas é diferente dos seus aqui. Só que os seus aqui é orgânico, tudo certinho, né, Davi? É, e de, de aí, repente, é se vocês aprendem umas coisas dessas aqui também, ó... Já tem a marcha que, que quer fazer no dela. Tem o Adler né? que quer é fazer. Tem o Adler que, que já fez orgânico e quer fazer ah, lá também. E vai fazer Pô, né? começa a abrir trabalho, eu né? É, carro, é. Eu vou participar junto aí, né? Não é? É, da outra é. É. na, na marcha. Quem ali? aqui não. nessa região trabalha agrofloresta? Ninguém. Ninguém. Ah, eu... não vê, não. Pronto, de repente se tiver um oh, ou dois, ah, serviço vai ter para esse camarada, ah, já eu já imagino, eu... né? Uhum. O dia que o Adler vai fazer lá no, no capote lá, eu vou lá acompanhar aí lá e se é a Ana Márcia pra fazer também, nem vão lá, né, Davi? Me uhum. acompanha também. E aí chama os companheiros também, pra é, não, pelo menos eu, conhecer. E eu até arrependi de ter participado aqui. Tá, eu vim aqui hoje não, o Luiz tinha que me atacar comigo, né, Luiz? Sim. O Luiz tinha que me atacar comigo, eu não vim porque eu tava com outro serviço lá, falei, ah, vou descansar um pouco, né, final sim, de semana. depois sim. <risos> Ajeitou <risos> o carnaval, né, também um pouco. <risos> tá certo. <risos> Bom, mais alguma coisa que vocês queriam... Dizer aí para o pessoal que pode assistir o vídeo, não? Ah, manda um abraço para eles aí e eu aconselhar que eles façam, sim. Poder, qualquer curso que estiver eles aproveitar, sim. Legal. Certinho. Então, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. E refazendo o convite, entra lá no, no grupo do WhatsApp para você também poder compartilhar. Está fazendo alguma coisa legal aí no, no teu terreno, na, nas tuas coisas? Quer aprender a fazer? Quer trocar ideia com quem já está fazendo? Se você está fazendo, compartilha com a gente. Se quer aprender, chega lá e vamos trocar uma ideia. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.